Lobisomem é filmado concedendo entrevista a jornalista nos Estados Unidos. Professora zumbi é encontrada viva aos 125 anos. Demônio da Páscoa captura menino e faz algo terrível com ele. Barba eletrônica registra demônio escondido no berço. Brincadeira do copo termina mal. Espírito de jovem falecida ataca investigador e muito mais. Mas antes, já vai deixando like para dar mais destaque ao nosso vídeo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 O jovem indonésio se dirigiu a uma residência onde estaria morando uma senhora que foi sua professora há 30 anos e na época ela tinha 96 anos, mas devido a uma doença desconhecida, ela se isolou no meio do mato e nunca mais foi vista nas ruas. <risos> Ele foi ao local na esperança de pelo menos encontrar os ossos da velha para guardar de recordação. Mas ele teve uma surpresa, tem alguém o observando da janela, sim, é ela. Mas como isso é possível? Ela deveria ter morrido há muito tempo. Ao se aproximar, ele ficou em estado de choque ao vê-la feito um zumbi e num estado avançado de podridão. Olha o tamanho de suas mãos. Seu corpo parece estar inchado de bactérias fora o cheiro insuportável de necrotério e de alguém que não toma banho há mais de 20 anos. Será que ela foi infectada por algo que a transformou em um zumbi? mukanya juga kelihatan jelas Era noite de páscoa na Pensilvânia, um menino havia desaparecido, mas foi encontrado pelo pai em um campo com algo na mão. Sim, um ovinho de chocolate. Um ovinho de chocolate, um menino parece estar em transe. Ele não está sozinho. Uma estranha criatura fantasiada de coelhinho atraiu o menino para uma emboscada. Entraram em um túnel muito perigoso. Mas, cadê seu filho? Lá está ele. Parece que o pai foi quem caiu numa armadilha A brincadeira do copo é uma das brincadeiras mais conhecidas em diversos lugares do mundo. É um jogo em que os componentes recebem um espírito no copo e este se movimenta em direção às letras colocadas sobre uma mesa respondendo às perguntas dos participantes. E Ai não! Ai, Neste dia, parece que nada aconteceu. Mas quando os jovens se levantaram, o espírito moveu o copo. A partir daí a situação saiu do controle. Não há nenhuma linha amarrada e o imã não move o vidro. Dois amigos estavam assistindo a uma série de terror quando coisas começaram a se mover pela casa. Após escutarem um som vindo do segundo andar, foram investigar. Chegar na porta do quarto, um estrondo. Note que até o gato se assustou, e sabemos que eles sentem os espíritos. Parecia haver alguém lá dentro, mas a realidade era outra. Mais um caso estranho registrado às três da madrugada. Uma babá eletrônica vigiava um bebê quando registrou um estranho evento. Ela despertou de madrugada, mas algo escondido debaixo da cama bateu no berço fazendo com que ela até voltasse a dormir. Esta é a casa onde uma jovem faleceu, mas seu espírito continuou no local, movendo objetos e há relatos até de sua aparição pelos corredores. Diante disso, a família decidiu abandonar o local. Outras famílias tentaram se manter no local, mas o resultado foi o mesmo. Em um momento, ele começou a invocá-la no espelho, a janela do mundo espiritual. Foi quando o cabide com a roupa dela se moveu. НАПРЯЖЕННАЯ <sharp> МУЗЫКА <inhale> ele conseguiu entender na prática por que é impossível ficar nesta casa. Imagens registradas nos Estados Unidos mostram o que seria um lobisomem dando entrevista em plena luz do dia. Em volta dele há vários jornalistas e pessoas o filmando bem de perto. Em um determinado momento ele diz que quer um livro. Certamente algum livro mágico que o faria voltar à forma original. O <risos> Kingdom.